E aí, gente, hoje eu vim com uma proposta para vocês fazer um campeonato X1 no meu canal. Já tem esse campeonato de 5x5 no canal que ia fazer, ia fazer um, uma premiação conforme vocês doassem, ajudassem. E se batesse 8 times para cima, eu ia, des ia, ia desembolsar 50 reais para ajudar vocês na premiação. Só que é o seguinte: teve muita gente reclamando que 5 pessoas, para um último 5 pessoas, é meio difícil. Ainda mais fazer oito times, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou montar um campeonato de X1, 1 um versus 1, um, mata-mata, perdeu já era, com a premiação de 1.380, 1380 RP, que eu vou desembolsar. Se caso passe de 50 participantes, eu vou desembolsar uma premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar, Quando eu vou avaliar. Vai depender de. Como tá as pessoas comentando, curtindo o vídeo, compartilhando, isso vai variar dependendo de como vocês me ajudar. Por enquanto tá planejado para 1380, só o primeiro lugar, mata-mata, leva tudo, independente de elo, tudo, não tem instrução de level, como vai funcionar. É, antes de eu começar, eu quero saber quantas pessoas pretendem participar, então quem vai participar, comenta. Curte aí pra mostrar que pretende participar dessas coisas, certo? Então vou, fazer um, vou dar um exemplo de como vai ser o mapa e como vai ser as regras. Tô aqui com o Nescau. Nescau? E aí, rapaz? E aí, rapaz? Tranquilidade? Que barulho é esse que tá aí? Tá Chic Hã? Que barulho é esse que tá tic Chic É o corredor de hoje. Tá, pô. Tem umas garras, isso? <risos> Beleza. É, bagulho de alumínio aqui de paz. É, ah, uma ah, ah. vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que mais, mais ou menos será Será na, no mapa do Aran Vai ter piques de bans, certo? Cinco bans pra cada lado Então pra facilitar vocês muito Então você vai banir quem você acha que é ruim no x1 Eu vou banir os que eu não gosto de enfrentar e eu banir os que eu não gosto, certo? Nescau E como vai funcionar esse 1x1? Um são 3 kills. Quem completar 3 kills primeiro ganha. Certo? Então... No um certo, 5 kills. Só que se uma pessoa completar 3, tem que rolar 5 kills na partida. Se alguém fizer 3, primeiro ganha. Fica 2 pra cada lado. Quem fizer o terceiro... Bane. Baneu. Baneu. Então, tu vai banir os que você não gosta de enfrentar. Então... Então, é pra ser rápida a partida. Claro que tem gente que vai ficar com medo de ir pra cima e 3 três, três kills numa partida de campeonato é embaçado. Mas como é Aran, é mapa rápido, eu acho que 3 kills é rápido. Eu não espero ter profissionais no, no campeonato, certo Nescal? Eu não nem, eu, eu nem sei qual que é o teu elo, é, qual que é o teu elo é, Nescal? Eu sou prata, prata 5. É 5? Ah... É, eu fui roubado, né? Aí brota... Então tá, ele tá com o pé no bronze, é. certo? Parabéns mesmo, né, mano. Eu não tô tá. bronze não, hein? Eu vou banir os campeões que eu não quero que ele vá... Você não tem Zoe, né? Não, eu tô com a raiva da, da camisa... Ah, gente, uma dica pra vocês. No torneio lá, nesse battling, não sei o quê? Você vai ter meia hora antes, você vê que time você vai enfrentar, você vai poder saber todos os que vão participar, o nome e o nick do, do jogo. Então vocês podem pesquisar antes para saber qual é o main de cada pessoa, porque caso você caia com aquela pessoa, você sabe qual são os main dele que você vai banir. Se você ver quais são os últimos, os últimos personagens que ele mais jogou naquela conta, e quais são os com a maestria mais alta dele, e quais são as com a taxa de vitória mais alta. Então isso vai ser legal. Opa, era pra escolher ou era pra banir? Ai, carai. É, tá, acho que era Não, era pra escolher, velho. Que bom. São três banhos, gente. Não vai assim. São três banhos, então... É isso, gente. Acho que vai te sacolar ainda. São três banhos... Cacete. Acho que é isso. É, três banhos. Eu me lasquei. Boa, gente. Legal. Aqui pronto, vamos lá. Mas cara, eu nunca vi um computador tão nojento, tá travado. Porcaria de computador. Meu tá. computador travou. Ah, eu troquei as peças do computador. Já comprei a placa-mãe. Comprei um processador novo. E falta só a memória DDR4. Memória. É, eu tô vendendo meu kit, cara. Se você comprar, ó, ó pra quem ó, quiser comprar meu kit. É um paint, quarta geração, uma placa Microsoft 4K, e uma memória selvagem, salva salvagem, 8GB, da HyperX. Me vende só essa né? memória RAM? memória RAM tem 1899 de h HMHZ, alguma coisa assim. Obrigado. Me vende? Eu só vendo o kit completo, cara. É Eu ah, não dá não, Proíbe. Então, gente, vamos lá. Vai ser... Independente se eu ganhar ou perder, vai pro canal. Isso aqui é uma, uma amostra de como será o campeonato. Deixa eu arrumar aqui pra cima. Uma amostra de como será o campeonato. Eu, eu pretendo gravar ou fazer live das partidas do campeonato, certo? É ou, assim, pelo é me... ou pelo menos melhores é. momentos, gente. É pouco, meio pouco de RP, mas... Pra quem não, não tem, né... Pra quem não tem nada, não pode botar IP, velho, a uma ajuda aí tanto, né? É, então, mundo um mandou... adianta. Ó, aqui todo mundo quase no nível 3, com 1400 de Gold. Então, ninguém fica na de desvantagem. personagens daqui que eu acho que ele tá muito roubado vai ser Talon. Quem mais? Veigar, porque ele já tem tá o né? já vai ter o combo todo. É, mais ou menos isso, gente. Vocês vão ficar trocando tapas. Eu não sou, não era pra ter pegado o Veiga. Eu também, Alex. É, pensei que fosse pra banheiro Ô, não. Ele pegou coisa, mas o bom é que Ziggs é bom, né? No X1, né? Mas o é, game dele é, é muito bem bem forte. Ok. Pronto, ó, uma kill. Se eu fizer mais uma, eu ganho. Certo, gente? Se vocês tiverem mais, mais ou menos uma noçãozinha de como que é, será uma partida bem rápida. Pra quem sabe jogar, velho. Isso aqui não vai durar nem 5 minutos. Mas ser. Tá ligado? Eu não sei muito de vega, não. Ah tá. Banista desgrama. Eu que... É, eu ia banir né, cara? Nossa! Tu tem que acertar o stun antes de soltar o coisa. Uma dica pra você Nossa, tô pra morrer, hein Puta, é. morri Morri nada? Ainda mata Vai, carai Morri Puta que pariu <risos> Cagou, hein? Minha não tava indo não, filho Ó, tá 1 um a 1, um, gente Vocês estão entenderam mais ou menos como é que é a regra 3 kills tá eliminado Não tem volta, é mata-mata Se você gosta do lado esquerdo ou direito É como se fosse uma final, tá ligado? É que é que é liga, né? Vamos matar-mata -mata. é Não tem assim. mais o que fazer, velho Fica a copa do mundo, rapaz Fica a copa do mundo não, é Champions League, tá ligado? Champions League? É, porque eu acabei de no bagulho aqui eu Já não oh. mais tinha um Se eu tivesse de Talon aqui, já tinha acabado o jogo, hein, fi? Já tinha acabado, hein? Vai é para a é ali pra Toma, toma ali Agora, ó, peguei nível 6, não, pegou o primeiro Tu podia ter agressivado, velho. Tava nível 6, velho. Uhum. Eita porra! Aí também não, né? Ah, pensei que tava no matinho, hein? Bora. Vou completar uma bosta. 30 segundos você vai morrer. Certo? Quer ver que 30 segundos tu morre? Quer apostar? Vai ter quantos segundos ai? Ó, 20 segundos 20 segundos pra ser mais exato Agora você precisa, sair debaixo da torre, tá? É, se precisa, não vai acontecer. Pegar não... Ah, imagina Ó. Se você não sair daí da torre em 35 segundos, você vai morrer debaixo da torre mesmo. Perfeito. Matei. Falei que ia matar, Tá 2x2, é porque eu fui da <risos> mas agora eu não preciso mais daí, vai lá. o próximo kill é meu, fui, quando eu voltar para rota, sinto lhe informar, amigo. Ó gente, para quem tá dizendo que o som do meu teclado está ruim, tá atrapalhando o vídeo às vezes, eu por enquanto estou sem dinheiro para comprar um teclado novo, mas até ano que vem eu vou estar tá comprando um teclado novo, uma câmera nova, mas a gente vai estar renovando tudo. Por enquanto eu tô trocando as peças do computador para poder gravar melhor, gravar outros jogos, gravar com a melhor, poder fazer live e tudo, entendeu? E como no YouTube não tô ganhando porra por nenhuma caso, até agora. Hum? Em casa eu não, não, não faço live por causa da minha internet tá? porra. Ah, a internet é 4 MB, mas eu vou mudar em janeiro, então. Acho que até antes de janeiro eu mudo esse pá. É, lá é 50. dá para colocar 50 MB de internet, fi? Tá. Acho Pô. que eu aprendi. Toma ali. Oh. Foi direto pra bomba. Pô. Toma ali. Também não. Ainda não. Então, gente, vai contar quem matar primeiro aqui duas pessoas matar junto, ó. Opa! Na hoje não, amigo. Tô na vi. vida. As Ai meu Jesus. Qualquer bombinha minha tu morre, filho. Tá ligado, né? Eu sei. Se tu tem, ó, é tu, tu, tu tem um minuto pra tu, matar, pra tu sobreviver. Não se arrisca muito, não, cara. ligado. Push Torre Push Tower, minha Se me deu uma vantagem a mais. Puxa, vai. Olha. Cara, tu tem pouco tempo pra sobreviver, ó. 29 segundos, velho. Ah, não. Agora já não mato mais, não. Sem mana. É Ai. Dá dano, hein, meu bombinho andar. <risos> Pegar mana. Ó, gente, 7 minutos. Passou do tempo que eu falei que ia passar. É porque ele tá com medo. Mas esse jogo ele tá ganhando. ele nem quer entregar o jogo não pra você. Ó, gente. na hora que tu botar a cara, tu já era. Se transformar, informar, é bom tu ficar debaixo é. da torre. Tem ult, tem flash, tem ignite, tem tudo. Filha da puta! Oh, <risos> morreu. Mas eu ganhei, matei primeiro então, com a regra diz. <risos> eu, ganhei. eu ganhei, ele teria sido na, eliminado. Na, na sorte! Se, se, se não tivesse flechado ainda da ult ali, teria te matado. Então, gente. Ele foi Mas eliminado, foi. gente. Então você já sabe como funciona o torneio. Eu teria passado para a próxima fase e ele tinha eu teria ele tinha ido para casa. Tinha ido para o é. banco mais cedo, ido para o chuveiro. Essa é então, gente, comenta aí no canal, compartilhe, deixa seu like. Então, vamos lá para a gente poder fazer esse torneio bem legalzinho para vocês, dar uma, uma força para vocês, dar uma força para mim. Então, vamos lá, gente. Tem é lá no Twitter, tá ligado? Sim, está no teu Twitter, cara. Eu não, não tem. Vamos seguir lá, que Opa! Não quer ficar responsabilidade não não pelos Twitter do canal, não? Hã? Não quer ficar responsabilizado pelos Twitter do canal, não? Ah, pode ser. Ó, eu vou deixar então o Twitter ali na descrição aí, ó, pra quem quiser seguir no Twitter. Ele vai deixar a aí do canal, beleza, gente? E o eu ia falar com vocês? Eu ia fazer um, dar uma dica pra vocês. Ah, e quem puder dar uma ajuda aí no após, para eu poder fazer mais torneios, mais vezes, mais brincadeira com vocês. Dá uma ajuda lá, velho. Um real por mês, velho. Dá uma ajuda e tanto. Se cada um aí dó um real por mês, velho, dá pra fazer um torneio toda semana. Dá pra fazer uns barulhos bem barulho, bolados. Então, gente, vamos lá. Fui. Se inscreva no canal e fui.